Os ingredientes que nós vamos utilizar é um litro de leite integral, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, uma colher de sopa de liga neutra, um suco tang de morango e também vamos usar um pouquinho de Nutella. Bom pessoal, vamos começar nossa receita. Vou acrescentar aqui no meu liquidificador um litro de leite integral. Uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de liga neutra. Gente, essa liga neutra, olha que o preço que eu paguei nela. Eu paguei R$3,85 em 100 gramas, tá bom? Também tem, gente, a opção de um quilo, tá bom? Aí vocês escolhem lá na hora que vocês forem comprar. Então, ó, vou colocar aqui uma colher de sopa de liga neutra. E vamos colocar um pacotinho de suco tangue de sabor morango. Ah, sei que vocês vão me perguntar onde encontrar a Liga Neutra, tá, gente? Eu comprei, ó, em uma casa de embalagens, que é uma doceria também, vende artigos pra festa. Você encontra é, mais ou menos nesses lugares, tá bom? A Liga Neutra, ele é muito importante... Pra o um geladinho não formar aqueles cristais de gelo que vocês me perguntaram muito no vídeo anterior. Então, você usando a liga neutra, você vai ter um geladinho aí mais cremoso, sem cristais de gelo e com uma durabilidade muito maior, tá bom, gente? E agora eu vou bater essa mistura por mais ou menos um minuto. Agora, gente, eu vou reservar a minha misturinha por uns 15 minutinhos pra esperar essa espuminha aqui, né, ela dar uma baixada... Se a gente embalar o nosso geladinho com essas bolinhas, o nosso geladinho depois de congelado pode ficar com algumas falhas no saquinho e não é legal, né? A gente quer fazer um geladinho bem bonito pra gente vender bastante. Então vou aguardar aqui e já volto, tá? Bom, gente, eu voltei aqui pra falar pra vocês sobre o saquinho, tá? O saquinho que eu vou utilizar é esse daqui, ó, no tamanho 5 por 24 tá bom, gente? Esse tamanho foi escolhido por mim. Você também pode fazer aquele tradicional, que é esse tamanho aqui, ó. 4 por 24, ou você também pode fazer o um tamanho maior, que é 6 por 24, tá bom, gente? Aí varia muito do valor que você vai vender e do quantidade de ml que você vai colocar no saquinho também, tá bom? Bom, gente, eu peguei aqui o meu saquinho, eu vou abrir ele, você vai abrir assim, ó, até o final. Eu só não vou usar luvas porque eu não consigo abrir o saquinho com as luvas. As minhas luvas estão aqui, tá vendo? Mas eu não consigo, gente, não dá. Porque esse geladinho gourmet, geralmente a gente coloca sempre algo dentro dele. Então o segredo é a gente lavar bem as mãos mesmo, tá, gente? Higieniza bem as mãos. Ó, gente, abriu até o final, eu dou uma viradinha nele e deixo abertinho assim, tá vendo? Aí eu peguei minha Nutella, gente, que já está quase acabando. Eu aqueci um pouco ela no micro-ondas. Daí, gente, eu coloco aqui dentro, ó. Dentro do saquinho. É só pra gente dar uma decorada no saquinho e também a pessoa vai sentir um pouco do sabor, né? Vai ficar um sabor tipo aquele sensação, né, gente? Que é morango com chocolate. Olha, gente, vou colocar aqui um funil. Esse funil, ó, ele é bem fininho, gente. Eu acho que vou ter dificuldade, porque a nossa mistura ficou bem grossa. Olha isso. Quase não desce. Gente, olha isso. Tá caindo de pingo em pingo. Então, o que eu vou fazer vai ser utilizar... Esse outro funilzinho improvisado que eu tenho aqui. Então eu vou tentar usar ele pra ver se desce melhor, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã pra fazer um geladinho. Então agora vamos testar com esse daqui, que eu acho que vai ser melhor pra gente fazer. Ah, esse aqui foi bem melhor. Bom, eu sempre pego um pouquinho mais acima aqui do pescocinho do, do geladinho, ó. E dou aquela torcidinha básica. E fica um excesso aqui, ó, até um pouquinho de excesso de espuma que você vai retirar. Que aí, nosso geladinho, depois de congelado, vai ficar muito bonito, gente. Não vai ficar com aquele aspecto murcho. Daí você vai dar um nozinho aqui. Agora vai recortar essa pontinha. E olha, gente, que coisa mais linda! Então, agora eu vou terminar todo esse líquido aqui, que tem, gente, que rende muito, tá? Um detalhe é que rende demais. E eu volto pra contar pra vocês quantos geladinhos gourmet deram. É de 100ml, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Bom, pessoal, eu voltei. Ó, deram 18 geladinhos de 100ml cada, tá, gente? Eu usei o um medidor pra fazer.